Olá galera, beleza? É só dizer que tô aqui pra mais um vídeo aqui no canal E hoje, gente, o Animal Jam acabou de atualizar e parece que teve muitas mudanças Bora olhar aqui agora o Jornal de Amar Infelizmente a gente vai ter que gravar o vídeo sozinha, tá? Então, desculpem Ai meu Deus Gatos escoceses, né gente? Gente, meu Deus, que lindo, parece um leopardo O que é esse aqui? Remodelação da loja de safira. Oi? O interior da loja de safira foi remodelado. Venha conferir todos os itens sensacionais. Meu Deus! Feliz aniversário, J. Feliz aniversário. Volta para o domingo, de homenagem. Feliz aniversário, já chegou para registrar. Festa curtando apenas... Hã? Um item especial chegou para agitar a festa na apenas em safiras. Tá vendendo alguma coisa de seis safiras Aqui falando sobre os gatos escoceses Esse gato é muito lindo, gente Vencedor é do concurso de desenho mascote Vencedor é do concurso de desenho mascote foi... Este projeto mascote luminoso é adorável. Meu Deus, gente, mascote luminoso As lavas brilhantes mascotes vão chegar de mar até o final deste verão Gente do céu Não, a pessoa que desenhou isso, o concurso de desenho mascote Gente, que lindo. O pessoal é muito criativo. Corrida do bando, da concha. Gente do céu, eu tô com pouca safira, mas eu vou ter que comprar, gente. Meu Deus, bora entrar aqui. Gente do céu. Vala! Olha os outros diamantes falando. Gente, olha isso. Aqui, mano. Tá enorme, gente. Agora gira parece o AJ clássico ali no meio de Pera aí, depois eu vou olhar aqui é os trajes tem item novo aqui eu não sei se tem item novo ou é ou é a mesma coisa deixa eu ver ah. não só tem um item aqui eu acho que é do gato Peraí aí, gente. Bora rodear aqui. Deixa eu ver. Tem as safiras. O que? Opa! Dá para assistir vídeo, gente. Troca de moeda. Ah, aqui é para comprar, comprar moeda. E aqui, né, é a assinatura. Gente do céu. E aqui é os itens de toca. Ah, ok. Por olhar aqui... Animais. Essa, essa, essa toca... Esse negócio girando tá me deixando tonta, gente. Meu Deus. Aqui. Tem uma opção aqui. O que é isso aqui? Eita. Gente, o que é isso? Por tempo limitado. Agora ele vem com os trajes completo. Gente, olha que gato lindo. Parece um lince. O que é isso aqui? Ah, aqui é ele normal. E aqui é ele junto com a roupa. Não, gente. Que lindo. Olha isso. Parece um leopardo. O que é isso aqui? Oh, gente. Que moderno. Então, eu acho, gente, que eu vou comprar só o gato. Que o, as roupas estão vindo ali, eu vou, tipo, eu vou comprar separado pra poupar mais safiras. Vou colocar aqui o nome pra ele e volto já, gente, pra não, o vídeo não ficar muito longo. Pronto, gente, o nome do nosso, do nosso gato vai ser Macio, o gato moderno. Vou aqui comprar. Comprei. Tá travando, gente, que tá lotado. Aê, gente. Comprou o animal de safias. Aê, comprei. Deixa eu tentar me afastar aqui do pessoal. Não consigo dar zoom. Gente do céu. Olha isso. Olha que gato morre. Vocês viram que também o botão de ação mudou. Vamos ver as dança. Ele fica girando, gente. Oh, meu Deus. Olha que lindo. Gente, ele nem parece um gato. Parece mais um tigre. Vou ver o botão de ação. Ai gente, ele fica se esticando. Ó, oh, a gente vai ver agora o pular. Não, pular tá muito fofo. O sentar. Ai gente, que fofinho. Agora vamos ver o dormir. Ai gente, que lindo! Bom, gente, eu vou comprar aqui os itens do gato e depois eu vou para minha toca para mostrar, mostrar as ações mais de perto. Bom, gente, acabei de comprar e olhem como o traje é lindo. Parabéns pelos 2K. Obrigada, Stacy. Gente do céu, a roupa é linda. Fala aqui com meus amigos. Oi, Zuzu. Oi. Tô gravando. Tadinha, a gente tá chorando aqui, não sei o que foi que aconteceu com o Robin. <risos> gente do céu, que roupa mais linda. <risos> Bom, gente, a gente, vai agora na minha, a gente vai agora na minha toca, tá? Ver as ações mais de perto e vamos aqui olhar como é que é o um gato. Bom, gente, acabei de chegar aqui que é lá tava um caos lá na, loja, na nossa na nova loja de Safira, tá? E agora a gente vai olhar aqui o gatinho junto com vocês. Ó, aqui é o dançar, gente, parece que ele... Gente, tá muito fofo, parece mais um tigre do que um... <risos> do que um gato, gente. Olha que lindo! Essa boina também tá linda, gente. O ação, gente, eu não entendi muito, mas eu acho que ele fica se espreguiçando. É, gente, fica se espreguiçando. E tá muito lindo. O sentar, gente, é mais fofo ainda. Gente, fala aí que não parece um leopardo, gente. Um leopardo é um tigre, gente. Meu Deus. E aqui é o dormir. Gente do céu. Quando chega... Gente... Deixa o like no vídeo, tá? Inscreva-se no canal se não for inscrito, especial de 2K, vai... está, qua... está quase pronto, tá, gente? E gente do céu! Bora bater a meta de 50 likes nesse vídeo, gente. Comenta aí o que você achou dessa naturalização, né, da mudança da loja de Safira e esse novo gato, gente, que tá muito lindo. E quando chegar, gente, o mascote que brilha, também vou gravar a parte 2, tá, gente? A gente vai comprar ele. Falou e fui! Nosso segundo canal de Animal Jam vai estar na descrição. Inscreva-se lá. Falou!